Olá, eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico e psicólogo social e eu também sou LGBT. Por que eu venho aqui falar que eu sou LGBT? Porque é importante para a conquista da diversidade e pelo combate da opressão. Em tempos difíceis, eu acredito que a melhor tática é disseminar o conhecimento para combater a intolerância. Por isso que, aonde quer que eu vá, eu vou, eu vou falar sobre a diversidade, eu vou falar sobre o respeito, sobre a empatia, sobre o amor ao próximo. Com, na minha é, área profissional, eu vou combater a despatologiza despatologização, é, palavra difícil, né? É, da homossexualidade e da transexualidade, no meu círculo de amigos, eu vou levantar reflexão sobre é, esse tema da diversidade, sobre o respeito universal. Eu, eu também eu promovo palestras, eu participo de fóruns, de grupos de estudo. Então, assim... O objetivo é disseminar o conhecimento para combater a intolerância, e não só na teoria, e sim na prática, porque eu, enquanto LGBT, eu sou, sem querer, um corpo político, e a gente tem que buscar e lutar pelo combate da opressão. E eu também sou escritor e eu gosto e eu quero é, deixar a, que a minha palavra esteja marcada para que as pessoas iguais a mim se reconheçam em toda a sua diversidade e toda a sua complexidade e subjetividade. E eu vou ler um trechinho rapidinho de um livro que eu fiz parte, que é o Antologia Círculo Palmarino é 10 anos de resistência onde é vários negros, além de ser LGBT, eu sou negro, então também tem essa questão que na verdade verdade se torna muito mais complexo e vários negros do, do Brasil inteiro foram convidados para escrever um texto e eu vou ler só um trechinho tá chamar o buraco texto é nessa mesma comunidade morando em um buraco qualquer tinha um tal de João mas não é assim que o chamavam ele era carinhosamente apelidado de bichinha maricona viado depravável abominável morde fronha pervertido ufa se cada um sentir prazer pelo buraco que deseja, por que ele foi tão rejeitado? Fizeram um buraco no coração dele. E não é o buraco que o amor faz quando a gente está apaixonado. Foi um buraco de um punhal que estava na mão de acovardado, que tinha na cabeça nada mais que um buraco. O buraco da intolerância. Então é isso. É isso. Eu, enquanto é, profissional, enquanto ser humano, o meu objetivo é combater essa intolerância. Eu, Alexandre Felipe, eu estou conforme é, diz o Código de Ética e conforme diz e prega os direitos humanos. E é isso.